A pandemia estourou um pouco depois do meu aniversário, eu faço aniversário no início de março, ainda pude comemorar e foi muito bom, só que depois disso eu comecei a notar que a gente ia levar um tempo para conseguir voltar a trabalhar, por conta das regras de aglomeração e principalmente a preocupação com todas as equipes e pessoas envolvidas no fazer do teatro. Foi maravilhoso fazer porque era uma equipe excepcional muito profissional, extremamente comprometida. Muitos amigos na equipe, muitas pessoas que eu já conhecia o trabalho. Oito mulheres muito fortes, oito mulheres de vidas muito diferentes e de visões de mundo extremamente diferentes, só que quando a gente vai para a cena, isso vira um núcleo poderosíssimo de conflito, de paixão, de mistério, de segredo, corrupção, e a gente conseguia... Levar essa verdade à relação com os meus colegas, alunos, à troca com as pessoas. Ver muitas pessoas diferentes todos os dias, de faixa etárias diferentes, de vivências diferentes. Eu sinto falta do depoimento das pessoas na aula e esse contato... Né, com, com a arte, com o fazer da arte, isso me alimenta muito e eu não estou tendo mais esse alimento no momento. Né? Eu acho que o mais importante é voltar ao trabalho. O mais importante é continuar produzindo material de qualidade, material de excelência e principalmente continuar movimentando... Essa cena e a volta promete muito, promete muitas coisas boas, eu tô com muita expectativa e muito ansiosa para o nosso retorno, o nosso retorno de uma forma diferente, não um diferente ruim, um diferente necessário.